Entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Entra na minha casa Entra na minha vida É de minha estrutura Sabe todas as feridas Ensina a desanjar Eu amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Eu fico pensando por que Jesus foi tão revolucionário Foi revolucionário naquele tempo Foi revolucionário ao longo da história E é revolucionário ainda nos dias de hoje Jesus sempre será revolucionário Pela maneira como interpretou a fragilidade humana Se no contexto religioso de sua época a fragilidade humana era uma maneira de estar apartado de Deus, porque assim, assim rezava a religião que Jesus praticava. Os impuros tinham que ficar do lado de fora. Se um dia você tiver a graça de visitar Jerusalém, você vai ver que a cidade era cercada de muros. Ainda hoje você tem os muros antigos da cidade, que tinha dois motivos, um motivo político, que era proteger a cidade das invasões. E o outro motivo era religioso, é para que ficassem de fora de Jerusalém todos aqueles que estavam amaldiçoados por Deus. Como é que se manifestava a maldição? Através da doença, da pobreza. Os impuros não podiam adentrar os muros de Jerusalém. Eles eram jogados de fora. Que hipocrisia, meu Deus. E Jesus, com sua palavra, com o poder de cortar estruturas, começou a dizer que não, que não pode ser assim. Que o médico só tem sentido se tiver um doente. E que nós não temos o direito de dizer que Deus não é capaz de compreender a miséria humana, por isso ele foi tão revolucionário, e sabe quem foram os primeiros que fizeram, que tiveram a coragem de acreditar na palavra ousada que ele tinha a dizer? Os miseráveis, é claro, os poderosos do seu tempo, os políticos do seu tempo, as autoridades religiosas não tinham sequer coragem de acreditar naquela palavra que ele proferia, por quê? Porque aquela palavra feria a autoridade que eles tinham. E o pior de tudo, expunha a todos de uma maneira muito igual. A cena com aquela mulher pecadora, aquilo é revolucionário, minha gente. Aquela mulher foi pega em adultério... A lei de Moisés era clara, é clara, se foi pega em adultério, deverá ser morta publicamente, para que a morte sirva de exemplo aos outros. Nós não fazemos isso muitas vezes? Castigamos publicamente para que os outros aprendam com o castigo que nós aplicamos. Quando Jesus encontra aquela mulher, ela está julgada ao chão com motivos, Aquela multidão estava plenamente justificada em suas pedras. A lei protegia. Qualquer mestre da lei que estivesse por ali, iria dizer que aquele assassinato estava justificado. Matar em nome de Deus, ali naquele momento, não seria um crime. Mas eis que Jesus, com seu poder revolucionário de pensar a miséria, propõe àquela multidão uma nova forma de interpretar. Como? Fazendo com que todos, com que cada um que fazia parte daquela multidão, pudesse se colocar no lugar daquela mulher. E ali ele nos ensinou uma regra preciosa, que se você quiser entender o pecado do outro, se você quiser entender o erro do outro, por um instante, coloque-se no lugar dele. Se você quiser compreender a atitude do outro, se você quiser compreender a vida do outro, coloque-se no lugar dele. É uma boa forma de você se transportar para entender um pouco como é que o outro se sente. E ali talvez você fique um pouco mais misericordioso. E já que o grande objetivo dele era mudar mentalidades e converter corações... Ele ousou fazer com aquela mulher o que ninguém dentro daquela multidão tinha coragem. Oferecer um olhar diferente. por oferecer àquela mulher um olhar diferente. Jesus não tinha voz suficiente para calar a multidão. Toda aquela multidão gritava uma sentença de condenação. Ele então não tinha como falar mais alto que a multidão. Mas ele tinha um olhar diferente. Eu gosto de dizer isso, minha gente. O olhar é a única linguagem que não passa pelos equívocos. Você tem todo o direito de me dizer, Padre Fábio, eu não entendi uma palavra do que você me disse. Mas jamais poderá me dizer, Padre Fábio, eu não entendi a maneira como você me olhou. Porque no olhar não há dúvidas. Ou você se sente acolhido por mim, ou o meu olhar te repulsa. Foi o que aconteceu com aquela mulher Talvez tenha sido a primeira vez Que aquela mulher foi olhada por um homem De um jeito amoroso Porque até então aquela mulher Era como uma praça pública Por onde todo mundo passava E nenhum respeito a ela era dispensado E de repente Jesus olha para ela E faz com que ela volte a acreditar nela Porque quando a gente é olhado com amor a gente volta a acreditar no que a gente é. E de repente aquele olhar teve o poder de apagar todos os pecados cometidos até o dia de hoje. Aquele pecado que ela trazia entranhado, Jesus teve o poder de dissolver com um único olhar. E hoje, nós ousamos ser dele seguidores. E às vezes, minha gente, eu me sinto tão distante do que ele me propõe. É impressionante quando você olha para o contexto religioso dos dias de hoje, como o Evangelho tem sido usado como arma de destruição. Como em nome de Deus nós justificamos os nossos ódios, os nossos preconceitos. Como em nome de Deus hoje nós temos o direito de nos sentir melhores que os outros. O caminho é o contrário. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior tem de ser a nossa capacidade de sermos humildes para reconhecer que o pecado que está no outro, que a gente tanto repulsa, que a gente tem tanta repulsa, é o mesmo que está dentro de nós. E essa cena também, nessa música, é revolucionária. Eu fico imaginando Jesus rodeado de beatas, né? Andando pelas ruas, de Jericó monte de beata Jesus, não jantar tá lá em casa hoje Fiz um pão maravilhoso E ele olha para aquela árvore E descobre que naquela árvore existe um pecador miserável Um safado sem vergonha Ele olha para a árvore Olha para as beatas e fala eu acho que eu quero ficar com o safado Não que ele estivesse desprezando as beatas e os viatos. É porque ele sabia que o safado escondido na árvore precisava muito mais dele do que as beatas e os beatos.